Oi gente, eu sou a Tata e se você ainda não me segue lá no Instagram, tá perdendo, viu? Não esquece de seguir. Se você curtiu o tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E vamos lá, que hoje eu trouxe uma coisa digamos assim um pouco inusitada para vocês. Uhum. Eu trouxe uma lista das formas mais Diferentes, eu vou chamar assim, tá? A fonte vai estar tá aqui na descrição de onde eu tirei essa lista. e é lá diz as formas mais bizarras, mas não vamos julgar, não é mesmo? Eu só vou chamar de diferente porque são as formas mais diferentes da nossa de arranjar um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, um peguete, não sei. Vamos ver. A primeira forma acontece na tribo Kheong. Tribo Kheong fica no Camboja, e olha só. Como que os pais fazem para suas filhas arranjarem um marido? Não, não, não nem imaginam. Os pais constroem um puxadinho do lado de casa, uhum, um puxadinho tipo um quartinho com um banheirinho às vezes. Pra mulher, pra menina, pra filha deles ir ali e transar com o máximo de homens possíveis. Às vezes, bem mais de um na mesma noite, aqui diz. Nessa tribo, é culturalmente comum que as garotas mantenham relações sexuais com o maior número de homens possíveis. Dessa forma, elas podem escolher seus maridos com propriedade, digamos assim. Cara, o que, que vocês acham? Vocês acham que um bom marido tá associado a isso? O que, que vocês acham? Eu concordo em partes com isso aqui, viu? Só que vamos combinar, né? Que para nossa cultura aqui do Brasil é um pouco estranho o pai ficar sabendo que a filha tá ali no puxadinho do lado, mandando ver com vários caras. Eu garanto que, se você é pai, você me entende, você fica com um pouquinho de ciúme, não é? Sabe o que eu achei curioso? É que aqui fala que entre os membros da tribo Kreung, Kreung, será que eu tô falando certo? Entre os membros da tribo creung há poucos relatos de violência doméstica e nenhum relato de estupro. Olha que louco. Porque os caras eles são comumente é convidados aí os aos puxadinhos das moças para poder transar com elas. Então, isso aqui eu oh, não não de onde que saiu isso, né? Tipo, por que que isso aqui significa tipo mandando ver, dali? Sei lá de onde é que eu tirei isso. Vamos pro segundo caso. O segundo caso, bem curioso, é de um regime de engorda na Mauritânia. A Mauritânia é um país da África e lá as mulheres têm que passar por um regime de engorda antes de conhecerem seus parceiros. Quando eu li, eu pensei, pô, justo, né? Nada mais justo do que a mulher poder engordar se ela quiser, emagrecer se ela quiser. Mas aí tá. Se a gente quiser emagrecer pro casamento, a gente também pode. Lá não. Elas têm que engordar. E aí fala que é muito sofrido para elas e que algumas delas passam meses comendo e bebendo muito mais leite do que o normal para poder dar aquela enxadinha porque se elas não conseguirem engordar elas não vão casar olha só que horror esse esquema de regime de engorda tem a ver com a crença de que as mulheres com mais peso são melhores esposas já rolou isso antigamente aqui no Brasil e em outros países também. Mas com o tempo isso foi se passando e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. E simplesmente foi acontecendo isso. Na real, né, pensando bem, foi muito ruim, porque daí veio uma ditadura bizarra que disse que nós mulheres temos que ser magras, ainda bem que isso tá passando, ainda bem que agora a mulherada tá se ligando, tá se tocando que, cara, eu sou o que eu quiser, se eu quiser ser magra eu sou, se eu quiser ser gorda eu sou, se eu quiser ser o que eu quiser eu sou, se quiser ser forte eu sou, o problema é meu, posso ser o que eu quiser, demorou, né? Enfim. Terceira situação diferente da nossa para se arranjar um parceiro. Recém-casados não podem ir ao banheiro no Bornéu. Gente, juro. É isso mesmo que você acabaram de ler. Recém-casados não podem ir ao banheiro fazer as suas necessidades depois de casar. Aqui diz que isso causa azar e eles levam isso à risca mesmo. Pensa. Aí tu pensa comigo que há, ah, não. Sem chance, eu ia no banheiro escondido. É, eu também iria, e parece que tem pessoas que fazem isso. Mas aí é como se tu lançasse uma maldição sobre o teu casamento. Meu Deus do céu, que bizarro. Não, não, ainda mais no casamento, na tua festa de casamento, que tu quer o quê? Comer um monte, né? Beber um monte. A chance de dar ruim depois do casamento é muito grande. Então, cara, que bizarro, meu Deus do céu. O estranho costume tem a ver com a crença de que fazer o número 1 um, ou o número 2. Dois... Ai, não pode nem fazer xixi. Não pode nem fazer xixi. Mandei, vai fazer o quê? Mandei, como é que vai? Não, não dá com vontade de fazer xixi. Eu não consigo. Número 1, um, número 2. Nos primeiros dias de casamento, pode provocar o divórcio dos pombinhos? Primeiros dias. Como assim? Ficar mais de um dia? Pode deixar a noiva infértil, gente. Alguém avisa, pelo amor de Deus. Vai algum médico lá e avisa pra eles que isso não tem nada a ver. Ai, não, eu falei que eu não ia julgar. Falei que não ia julgar. São só formas diferentes de dar certo, de encontrar um parceiro, uma parceira, né? Então tá, então tá. Beleza. Vamos para o próximo. O próximo são os homens no butão. Em um ritual bizarro chamado de caça noturna, os homens do butão têm o costume de invadir as casas de mulheres solteiras sempre à noite. Olha Olha que bizarro, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. Os homens invadem a casa das mulheres e as mulheres são obrigadas a transar com eles, do nada, no meio da noite. Tu tá lá dormindo, chega um cara que tu não conhece, invade a tua casa. Isso acontece até hoje, tá? Falei que eu não ia julgar, mas tá bem difícil. Tá bem difícil. Tá bem difícil. A tradição é comum em todo o país, mas teve início de uma maneira romântica. Romântica. Aí o romantismo, Se você não viu meu vídeo sobre o romantismo, vou botar aqui. Quando um homem escalou a casa de sua amada para pular a janela de seu quarto e deitar-se ao lado da donzela. Hoje a coisa já é um pouco diferente. Os homens saem às ruas em bando à noite para encontrar qualquer solteira sozinha. Ah, então tá. Tu tá solteira, então tu tem que se ferrar, tu tá correndo risco. É estupro, tudo bom? Isso é estupro. Nossa, fiquei indignada com isso. desculpa. Deixa eu voltar pro meu centro aqui, juro. Ui, fiquei até arrepiada, olha só, Ui, me irritou, me irritou, desculpa. Ó, oh, não, e fala mais, e fala mais, peraí. E se você acha que a bizarrice acaba por aqui, você está profundamente enganado. Se um homem é flagrado invadindo a casa de alguma moça durante a madrugada, ele é obrigado a se casar com ela. Tudo bom. há famílias menos exigentes, porém que acabam penalizando o invasor com trabalhos domésticos, como cuidar do jardim. Ah, tá. Cara, entra na tua casa, vai lá pra estuprar tua filha e tu faz o quê? Tu faz o quê? Tu bota ele primeiro pra se casar com ela como se o casamento fosse um castigo. E segundo, pior, tu bota ele pra cuidar do teu jardim. É, tá bem difícil. Tá bem difícil só achar que isso tá diferente da gente. Tá bem difícil. E a quinta e última maneira. Voltei, voltei, voltei pro meu centro. A quinta e última maneira bizarra de encontrar ou, ou de começar um relacionamento é se casar com uma árvore. Mas algumas pessoas na Índia acham que para evitar algum infortúnio cósmico, a melhor saída seja se casar com uma árvore. Ah, achei bom, achei muito bom. Eu acho que, olha, tem muita árvore que é muito melhor do que muita gente por aí. Foi muito, muito na mesma frase, né? Mas, cara, eu achei sensacional. Esse tipo de ritual não é indicado para todos. No entanto para aqueles que nasceram sob influência do planeta Marte. Nossa! Eu devo ter nascido sob influência do planeta Marte. Me casaria fácil com uma árvore. Ela vai ficar o quê? Muda, né? Árvore? Muda? Nossa, eu sou péssima pra fazer piada. Ainda bem que meu canal não é de humor. Tá, e aí, me conta, vocês já conheciam alguma dessas tradições? Ou teu pai faz alguma brincadeira aí pra encontrar um genro, uma nora? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram se você curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Foi isso. Eu espero muito que você que vocês tenham gostado um beijo tchau